Filho, como foi voltar para a escola hoje? Fala, Fala se você que você quiser. Foi mais legal. Eu brinquei, eu comi o meu lanche, eu almocei, eu até comi o lanche da escola. E nossa, não nasceu o lanche da escola. Isso. E os seus e amigos? Eu brinquei com os meus amigos. E foi e todo, todo mundo? Todo mundo, não. Mas foi A Laura Não a Laura pequena A Laura grande E, que mais? e o que O Vitor E eu E o Dudu, foi? E a Fernanda E o que, que você achou? A Fernanda foi a outra Fernanda Você se incomodou de ficar de máscara o tempo não, inteiro? Não, comidei, não, não não não você achou tranquilo, então? Sim, tranquilo. E agora você quer voltar sempre? Sim. O que, que você achou mais legal de tudo, de voltar para escola? É... Os amigos e... e o negócio do brinquedo. Ah, que Me legal! Dá um presente.